Olá, bom dia, tudo bem com você? Olha, hoje nós trouxemos aqui na video revista Bem-Estar, nós vamos ter uma conversa que eu tenho certeza que irá orientá-lo com o doutor Dinarte Bindeikur. Bom dia, doutor, tudo bem? Muito bom dia, Maria. Bom dia, ouvintes também. Ótimo. Então nós vamos conversar hoje, porque assim, as pessoas estão... Inquietas, tem muita gente ainda desempregada e tem gente trabalhando em casa, trabalhando junto com algum amigo, parente, informalmente. Então a ideia é que nós possamos nos esclarecer com o doutor Dinarte a respeito das vantagens e desvantagens de fazer um tipo de empresa ou outro e entender o que é melhor, mais seguro. Doutor, as pessoas manterem... Uma empresa informal é bom? Qual a diferença de formal para informal? Para que todos entendam. Olha, é, nesses 30 e poucos anos que a gente está atuando aí, né, já voltado à assessoria jurídica empresarial, Sim. nós percebemos realmente que uh, o brasileiro é essencialmente empreendedor. Né? Então, nós vemos aí, por exemplo, donas de casa que de repente começam a fazer pão, pois. salgado para vender pois. e ali o negócio cresce. Sim, sim. Né? sim é um bem empre... legal. É, é um empreendimento. Né? Uhum. Agora. Como, quando o negócio cresceu, né, uhum. é, será que compensa continuar na informalidade, sim, né, ou compensa regularizar esse negócio? Quais quais os benefícios, quais as desvantagens? É né? muito uhum. importante, né? Importante. Porque sabe? às vezes o negócio cresce aquele negocinho lá de fazer um salgado para vender, um doce, um bolo, uhum. né? alguma uhum. coisa caseira, uhum. né? cresceu sim. e agora, sim. né, regularizar ou não? Bom. É, é muito mais vantajoso nós documentarmos tudo aquilo que nós fazemos formalizarmos tudo aquilo que nós fazemos sim, né sim. hoje no nosso país nós temos por exemplo para começar um negócio um negocinho está pequeno né a figura do mei que é o sim. microempreendedor individual perfeito né qual é a vantagem do microempreendedor individual ele sim. a primeira vantagem ah, né é ah. que ele vai ter um cnpj Perfeitamente. Né? Através desse CNPJ ele vai poder obter financiamentos, uhum. né? Ele vai poder recolher a previdência social em relação é. ao titular dessa MEI, dessa pessoa jurídica, digamos assim. Perfeitamente. Né? A questão tributária vai estar documentada, uhum. né? porque às vezes nós podemos até raciocinar, nós vendo algumas pessoas raciocinando o seguinte, ah, é melhor eu ficar na informalidade porque ninguém vai me achar para cobrar nada. Sim, né? a gente ouve muito isso. É, né? uhum. Mas isso é um engano. Porque à medida que nós desenvolvemos a nossa atividade, nós sim. estamos comprando e vendendo, nós, de certa forma, estamos aparecendo no mercado. Claro. Né? E nós estamos deixando de ter benefícios e estamos sujeitos, sim, né, a sermos uhum. autuados. Uhum. Então, é muito importante que nós... Agora, conforme o tamanho do negócio, conforme o tipo do negócio, aí, então, tem as diversas formas de... Empresas, sociedades? Sim, de legalização nós, disso. É, nós claro. falamos da MEI, uhum. né? Microempreendedor, seria o comecinho. A MEI não né? paga imposto, né, doutor? Paga, paga, porque tem a previdência, né? Social. Ah, claro. Já, tá, já tá está incluída né? aí. Certo. E, e eventualmente também tem algumas questões tributárias, mas coisas é, é, mínimas. É, é mínimo, certo, né? certo? E aí, a empresa, se nós partimos já para uma empresa de pequeno porte? Né? Perfeitamente. É, já digamos que nós temos já um sócio né? então essa empresa de pequeno porte ela vai ser tributariamente falando ela uhum. pode optar pelo simples nacional ah. pagamento do simples nacional boa saída, né? boa saída. então no, no simples nacional e os impostos também são mais em conta né? uhum. para se ter uma ideia para se ter uma ideia sim, é sim. muito mais vantajoso por exemplo é, digamos que a pessoa trabalhe em atividade imobiliária, corretor uhum. de imóveis. Uhum. Né? Se ele receber na pessoa física dele, ou, ou tiver uma Sim. renda na pessoa física, dependendo do, do nível, uhum. ele vai pagar até 27,5% de imposto de renda. Creio. E se ele estiver com uma empresa, uma pessoa uhum. jurídica, optante uhum. do Simples Nacional, ele vai pagar um voto de 6%, 6,5%. O conjunto dos sei, impostos. Sei. Né? Vai estar regularizado, vai pagar a sua previdência, não vai ter sustos com fiscais. Uhum. Né? Então, realmente uhum. é muito é, Vale a pena essa organização <coughs> e pensar no futuro também, no crescimento Sim. e tal. muito Exatamente. Né? Então, é... é aqui, bom. Tá, a pessoa resolveu, montou uma empresa, arrumou um sócio, cresceu, saiu do meio, por exemplo, e foi para uma outra condição, pequeno porte. O que que ela, quais são os principais cuidados que ela deve ter ao montar uma empresa pequeno porte, doutor? Porque são os mesmos que uma grande empresa vai ter. Sim, sim. Né? Sim. Olha, como nós estamos partindo da ideia que o negócio está ainda no início, né? partiu para a formalização, escolheu o uhum. tipo de sociedade, né? certo. e é, tem, tem algo assim bem, bem simples que às vezes passa também batido. Mas né? então. então a pessoa começou o negócio e colocou uma marca, um nome no seu negócio. Certo. E, e aquele negócio pegou, a uhum. marca uhum. pegou. Uhum. Né? Uhum. É, eu vi outro dia um, um é, favela orgânica. Né? Claro, uma já. empreendedora lá na favela plantando coisas e, e empreendendo. Sim. O nome, favela orgânica, é o nome que pegou. Né? É. Então, tem que registrar esse nome. Né? Sim, sim. E há uma diferença entre razão social e marca. Ah, boa ideia. Né? A razão social bem. você registra lá na junta comercial. Né? Você não. vai ter um CNPJ perante a Receita Federal. Uhum. Então, por exemplo, muito famoso, Casas Pernambucana. É nome de fantasia, é a marca. Sim. Arthur Lundgren é o, a, razão a razão social. A razão social, muito bem. Né? Então, nós Bom precisamos exemplo. fazer isso. Agora, tem uma diferença então, entre razão social, marca e domínio. Hoje é uma coisa que ah, muita gente esquece bem também lembrado, bem do lembrado. domínio, do, seu, do nome do seu site, do seu e-mail, né? Sim. Que também é uma coisa que você está divulgando para as suas... Ah, Hoje tudo, se cara. faz tudo pela internet, tudo, né? Tudo, então realmente. tem que registrar razão social, marca no INPI e o domínio nos, nos meios. Também Perfeito, digitais, perfeitamente, perfeitamente. Quer dizer, isso é, é uma maneira de começar uma coisa que já se vem empreendendo, investindo suor, algum dinheiro guardado e tal, de maneira segura, né, doutor? Exatamente. Eu acho que nós temos que ir dando passos, né, uhum, e, uhum. e começando, mas com, com vistas lá em cima, de chegar, com, com otimismo. É que ninguém abre positivo. um negócio pensando que não vai dar certo. Você tem um sonho é assim? de crescer, todo mundo é, imagina. É, Ou se não for isso, pelo menos de ter suas contas ajustadas. Pensando, eu, eu falei pensar no futuro no início, mas pensando mesmo. Porque é, contribuir com o INSS, pensar numa aposentadoria é, desta do INSS, privada depois talvez Exatamente. até, fazer algum tipo de investimento, tudo isso parte de uma organização que a gente vai tendo, né, Luiz? Exatamente. Olha, é, se aqueles que estão nos ouvindo, tiverem Sim. alguma dúvida, né uhum. estiverem iniciando o negócio ou já estiverem com um, um determinado nível do seu negócio, Perfeito. consulte um bom contador. Consulte um bom advogado que entenda do setor empresarial. Assessoria jurídica empresarial, às vezes, essa consulta vai evitar muitos aborrecimentos no futuro. Ah, eu acredito nisso. Eu acredito sim. É, a gente, essa mania de brasileiro de dar um jeitinho, né? Eu acho que jeitinho, nós passamos essa época de jeitinho, é, né? Então, vamos dar um jeito dentro das regras, dentro do que está normatizado, que é muito mais seguro para é, todos, né? Eu sempre costumo citar um exemplo, né? Às vezes quando a gente está com um problema de saúde. Às é, vezes nós vimos um médico, nós vamos no farmacêutico. Pois né? é. Então, às vezes o farmacêutico pode ter boa vontade, mas pode. ele não, tá, não tem, talvez, uh, uh, o estudo para nos orientar. Claro, não, e não é especializado, é né? uma coisa muito geral. Também. O mesmo remédio para gripe para um não vai ser bom para o outro, nem pode, fazer, pode até não fazer é. efeito. Né? Hoje, por exemplo, com aqueles que estão começando, tem o Sebrae, por exemplo, boa. que pode boa dar lembrança. uma boa consultoria. Boa de graça. Então, né? boa lembrança. Então, é, tem um ditado, né que duas cabeças pensam melhor que uma. Sim, sim, né? sim, Então, temos que buscar ajuda, sim, para o nosso negócio. E que todos nós possamos progredir aí... Perfeitamente. Muito, muito, muito. é A verdade é o seguinte, tanto em saúde quanto em negócios, a ajuda profissional é o ideal. Não é mesmo. Exatamente. Gente, olha, estamos encerrando. Vocês podem, inclusive, fazer uma coisa. Se tiverem alguma dúvida específica, a gente pode transformar isso no próximo vídeo, né? Então, se comunique, se inscreva no canal, se gostou do nosso conteúdo, né, doutor? Dê um like aqui. Hum. Enfim, esteja com a gente, tá? E nos acompanhe na próxima entrevista. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.